vou apresentar o nosso convidado de hoje, Juan Blanco. Juan, ele é gestor ambiental, especialista em planejamento urbano e sustentável e agroecologia, também produtor cultural e escritor. Foi secretário de meio ambiente de Ubatuba entre 2013 e 2016 e também foi um ativista pelo direito à moradia e população de rua nos Estados Unidos, onde viveu entre 2000 e 2010. Nesse período, ele também foi diretor executivo do TTC de São Francisco, né? o São Francisco Community Land Trust, no, nos anos de 2007 e 2008. Juan, agradeço muito sua participação hoje. A gente fez, o Juan entrou em contato conosco a partir do seminário, se colocou à disposição para trazer a sua experiência, certamente vai enriquecer muito o nosso projeto. A gente sempre tenho um interesse imenso em dialogar com pessoas que, envolvidas no, no movimento dos TTCs, que viram o TTC na prática e contribuíram para o desenvolvimento desse modelo. É, como conversamos, Juan, mais ou menos meia hora de fala, o que pensamos, mas fica à vontade, não vou fazer nenhum tipo de controle de fala, então agradeço de novo a sua participação, a palavra é sua. Bom, obrigado, obrigado, Felipe. Obrigado ao TTC, ao pessoal todo por me é, convidar a essa oportunidade. Eu sempre fico muito feliz de, de compartilhar é, experiências e enfim, compartilhar os conhecimentos que a gente tem. É, é nessa área do ativismo, pela moradia. Então, eu fico muito contente de estar aqui. Você disse uma coisa muito perigosa, que foi falar que não vai por controle sobre a minha fala. Se você me conhecesse melhor, não cometeria esse erro. Mas eu vou tentar manter... Na verdade, eu estava antes daqui falando que eu vou tentar manter a apresentação até mais curta para dar espaço, se houver questões, perguntas, etc., que eu acho, como eu mencionei antes, eu acho que as apresentações mais importantes é quando elas... Se direcionam para os interesses de quem está ouvindo e não para os interesses de quem está falando, né? Então, eu, eu vou dizer as coisas básicas do que foi, o que é, né? A experiência do TTC de São Francisco e andar a partir daí. É... Então, eu vou dar início, daqui a pouco eu vou apresentar, botar a apresentação na tela, mas essa parte inicial, eu vou falar um pouco de quem que eu sou, como é que eu cheguei ali, então. É... É só minha presença na tela mesmo. Lamento que vocês vão ter que ficar olhando para minha cara mais um tempinho, mas a situação é: eu morei em São Francisco. Eu fui para morar em São Francisco em 94, primeira vez, é, fiquei lá cerca de dois anos. É, e naquela época eu era um imigrante sem documentos, como muitas outras pessoas. Eu fui parar lá por uma série de circunstâncias. Eu tinha uma visita. Um vi de turista, eu tenho dupla cidadania, eu sou espanhol e brasileiro, e naquela época eu estava ali como cidadão espanhol, então tinha, não precisava de visto, mas eu tinha direito a seis meses, eu acabei ficando, fazendo outras coisas, enfim, trabalhava em restaurantes e a minha... Na minha experiência de vida, né, é, eu era um outro imigrante latino, portanto, eu trabalhava em cozinha de restaurante, que é tipo um pouco o destino para onde a gente se encaminha. E a partir desse período, eu comecei a trabalhar com um grupo de ativistas de direitos dos imigrantes e tinha uma parte dela que era a questão de moradia. É, e aí vocês vão é, daqui a pouco entender o que como era o graves problemas de moradia em São Francisco. Eu voltei, saí de lá em 96 e voltei depois em 2000. Eu já tinha me casado com minha esposa é americana, a gente já voltei para lá com uma pessoa é, devidamente legalizada, mas eu voltei a trabalhar com essa mesma organização é, que tinha lá, que era um projeto de, com imigrantes, de uma organização mais ampla, que é a Coalition on Homelessness, que é uma das organizações mais antigas dos Estados Unidos. Ela surgiu em 82, 83, se eu não me engano de defesa de direitos de da população de rua e e da, das pessoas sem moradia, em geral, é um conceito um pouco mais amplo, não eram estritamente as pessoas que estavam na rua, mas, enfim, incluía é, o que lá eles chamam de moradia a substandard, né? abaixo dos padrões, digamos, e aí incluía muitas situações que a gente vai ver que é o que acontece nos Estados Unidos como uma forma que camufla a ausência de moradia, por exemplo, uma coisa que vocês vão ver depois é que uma coisa muito comum lá é a aglomeração. Você, né, um apartamento de dois dormitórios você passa a ter três famílias morando nela, uma em cada um dos dormitórios e uma terceira na sala. É, então você não, é isso é a moradia comum para muitos imigrantes, para pessoas de baixa renda, etc. Você o que era previsto, né? Então você passa a ter doze, quinze pessoas num apartamento que estava previsto para quatro, cinco no máximo. Né? A partir dessas experiências, depois de algum tempo, eu saí desse grupo, né? eu fiquei muitos anos lá, e em 2007, é, nessa transição, eles me chamaram para ser, o de fato, o primeiro diretor executivo do, do Community Land Trust. É, Vim, a partir dessa experiência, como ativista, é, na área da moradia. Eu vou abrir aqui a minha apresentação e colocar para vocês. E... Então, como eu começo dizendo, essa foi uma experiência de bastante sucesso em uma das cidades mais caras do mundo. Então, antes de falar do Trend Trust, eu vou explicar um pouco por quê é tão raro e tão difícil na cidade de São Francisco. Essa é a cidade de São Francisco que muita gente conhece, todo mundo já viu alguma imagem desse tipo no cinema, é uma cidade muito bonita, num muito, entorno muito agradável. E ela é, é, essa foto das, de cima à esquerda. esquerda representa bem o que é a cidade. A grande maioria do centro, que são aqueles prédios que vocês veem ao fundo, e a cidade em si, onde mora a maioria das pessoas, são é, edifícios desse tipo que estão aqui na frente. Isso são as chamadas... Casas vitorianas, elas foram construídas no fim do século XIX, na sua maioria, mas depois continuou usando-se esse estilo. São construções de madeira, a maioria das construções nos Estados Unidos são de madeira, eles usam muito drywall para fazer as separações, etc. Mas é esse modelo, e eles podem ser um pouco maiores, é, mas isso, por exemplo, que vocês estão olhando aqui, são provavelmente cada uma dessas casas são três apartamentos. Tá? Então, cada andar tem um, um apartamento separado, provavelmente aqui em cima é uma unidade um pouco melhor, menor, e é isso, é a moradia. Essas são turísticas, uma área turística mais caras, mas mais ou menos o padrão é esse, essa famosa ponte do Golden Gate, e essa foto de baixo é o Chinatown de São Francisco, provavelmente, se não é o maior, é um dos maiores lugares de concentração, é parecido com a Liberdade no bairro de São Paulo, talvez até uma densidade maior, de origem chinesa, no caso, em São Francisco. Isso tem uma importância na minha história que vocês vão ver a continuação. Então, alguns dados dessa cidade. Ela é uma cidade hoje de cerca de 875 mil habitantes, é, 10% da sua população vive abaixo da linha de pobreza, que nos Estados Unidos é uma renda mensal inferior a 2 mil dólares. E aí eu vou chegar a explicar como é que é possível com, com essa renda mensal ser considerada a linha de pobreza. Nós temos cerca de. tínhamos um pouco mais de 8 mil pessoas em população em situação de rua em 2019. Lá, parte das políticas é, federais obrigam que todas as cidades que recebem fundos para combater a situação de, de rua, tenham que fazer um censo anual, uma vez por ano eles saem pela rua contando quem eles encontram na rua, dormindo na rua. Tá? Então, tem que... E essa contagem de 2019, que são os dados mais recentes que eu tenho, eu imagino que por conta do Covid não deve ter sido feito isso, eram cerca de 8 mil pessoas. Dessas, 2.400 estavam acolhidas em abrigos e programas sociais, o que quer dizer que 5.600 não estavam. É importante a gente fazer aqui uma ideia. Eu falo que em São Paulo, para 12,3 milhões de pessoas, nós temos recentemente uma contagem mais ou menos recente de cerca de 42 mil pessoas em situação de rua. É, para vocês colocarem isso num caso de proporção, se São Paulo tivesse a mesma proporção de moradores de rua que temos em São Francisco, São Paulo teria 120 mil pessoas na rua. Ou seja, né? A proporção é de cerca de 10, é 1% né da população, mais ou menos. Um... É, está em situação de rua. É, e essa é a São Francisco que você não vê nos filmes. Tá? Então, é, não é muito diferente de situações que a gente vê, por exemplo, no centro de São Paulo. né? É, é, enfim, eu não preciso dar muitas maiores explicações, porque eu acho que essa experiência ela é ela é igual no mundo todo né é, as grandes aglomerações urbanas as cidades mais ricas quando as pessoas não conseguem acompanhar aquele ritmo é, você acaba sendo espirrado né o sistema de põe para fora e essa é a situação em que muitas pessoas acabam indo é, viver é, como é que pode isso ser, se dar né no mundo de tanta um, com tanto dinheiro com tanta riqueza a gente tem que o salário médio de profissões menos qualificadas é de cerca de R$ 3.500 ao mês, tá? É .500 dólares ao mês. É um absurdo. A gente para para transferir isso para números brasileiros e a gente vê e não é possível fazer essa transição. Por quê? Porque o aluguel mensal médio de um apartamento de dois dormitórios é 3.475 dólares por mês. Sobraram aí 25 dólares para essa pessoa fazer o resto da sua vida, se ela tiver uma família, etc, né? Mas esse é o salário médio de profissões menos qualificadas, porque o salário médio do 25% mais pobre da população de São Francisco é de 2.200 dólares por mês. Então, aí você vê que essa conta evidentemente não fecha. Essas pessoas não conseguem, de forma nenhuma, alugar um apartamento. Lá praticamente todo mundo mora em apartamentos. Tá? Não existe assim, só pessoas de muito dinheiro ou nos subúrbios, de, que também são de classe média, etc., as pessoas moram em casas unifamiliares. A maioria, a imensa maioria realmente vive em apartamentos. Então, a gente já começa a ver esse descompasso entre o que as pessoas ganham e o custo básico de vida, que é ter um lugar para morar. E aí, a gente está chegando de novo para Chinatown, essa saber que, que essa conta não fecha, a não ser que todo mundo se aperte, certo? Isso é o, um, uma situação de moradia bastante comum, e esse é um caso, são um caso específicos, são os chamados hotéis de ocupação única, eram hotéis antigos onde cada quarto é transformado numa numa residência. Nós estamos falando de quartos desse tamanho mesmo que vocês estão vendo aí nas fotos, tá? É seis, oito, dez metros quadrados, eu não, não tenho aqui a noção exata. E aí nós temos, por exemplo, aí na foto da esquerda, são duas famílias, mas é uma delas, é a que mora nesse, nesse quarto, nós temos ali um outro caso, aí as pessoas convivem nessa situação, onde você vive é, né, o palde em cima da cama, onde você estuda, a sua cozinha, a senhora japonesa, né, chinesa aqui do lado direito, ela também olha... Cozinha, a cama, a televisão, a mesa para comer, trabalhar, enfim. Essas são as situações de moradia de uma parcela importante da população. Não é da maioria, né? o, caso, o caso de lá é um pouco ao contrário é, ao contrário do que o nosso, né? não é a maioria da população que está abaixo da linha da pobreza ou que vive mais, é, como eu disse antes, uma parcela significativa da população que tem essas condições. Né? Esse é o corredor, de uma dessas coisas. Então, você vê cada um desses quartos é uma residência. É, elas têm um banheiro em comum para se andar inteiro. Tá? É, não tem cozinha. Então você ou depende de comida comprada fora ou de cozinha que você possa. Isso é uma coisa importante porque você acaba gastando os, os gastos mais altos, né? De quem não tem dinheiro geralmente é moradia e alimentação. Quando você não pode acabar não cozinhando em casa ou não fazendo tudo, você acaba gastando mais. Então isso complica ainda mais essa situação. É, essa é a foto do canto direito superior é a porta desse prédio. tá? Pra vocês terem uma ideia de como é que isso se vê na rua é, de uma forma bastante comum é, no centro, principalmente nas regiões centrais de São Francisco e nos bairros onde há é, predominância de imigrantes. É, São Francisco, para vocês saberem, a importância do Chinatown, isso tem cerca de 30% da população é de origem asiática. tá? Então, é, é, é, é a minoria mais mais ampla ali, né? seguida bem de perto por pessoas de origem latino-americana, principalmente do México e de El Salvador. Bom, como é que nesse meio surge, em 2001, o San Francisco Community Land Trust Collaborative, que é, era um... Isso foi uma um, um projeto iniciado por uma série de entidades, inclusive aquela aonde eu da qual eu fazia parte, que trabalhavam com a comunidade, uma série de organizações da sociedade civil, que eram das primeiras que começaram a pensar o modelo que vocês já estudaram de community land trust, termo um territorial coletivo. Ele começa a se aplicar inicialmente em áreas rurais e muitas vezes ainda com um sentido de preservação ambiental. Esse era uma das coisas muito comuns nos primeiros movimentos na Califórnia: era de se transformar, certa terra impediu. De... E aí começam também a aparecer a ideia de levar isso para, para as cidades. Então em 2001. É... Existia um movimento muito ativo pela moradia em São Francisco, existia uma coisa que se chamava o Sindicato, o Sindicato dos Inquilinos, nós tínhamos uma série de organizações que trabalhavam com, com populações de imigrantes ou trabalhadores etc. Então, essa, esse pessoal foi se juntando e estavam buscando uma forma de que esse modelo pudesse ser levado para a moradia urbana. A gente conseguiu formalizar isso em 2003 e obter o status de entidade de utilidade pública em 2008. Isso é importante para obter uma série de isenções de impostos e a capacidade de arrecadar fundos de uma forma mais mais dinâmica, digamos, porque, senão não, do contrário, você entra dentro das mesmas questões, de questões de impostos e contabilidade que você teria assim, como uma empresa privada, é diferente para esse caso. Então, em 2008, a gente obteve esse título de, de entidade de utilidade pública e aí consegue-se o primeiro prédio que é convertido numa cooperativa, certo? É, em 2008 ainda, é esse prédio que vocês estão vendo aí eram 21 apartamentos, né? um prédio ele fica 53 Columbus Avenue, é bem no coração é, da, da cidade e no centro de Chinatown. É, é um prédio que, provavelmente, que eu digo sempre, apareceu já em muitos filmes, porque ele está em uma área muito icônica da cidade. E ele tinha, nesses 21 apartamentos, uma população de origem chinesa, imigrantes e descendentes, na sua maioria eram pessoas idosas, renda baixa ou extremamente baixa, e com um histórico de violações e direitos dos inquilinos. E isso é uma coisa para a gente entender essa realidade quando a gente fala de violações e direitos dos inquilinos. Tá. É, a gente está falando de uma cidade... É, nos Estados Unidos, a proporção de pessoas com casa própria e pessoas que moram de aluguel é de 65% a 35%, ou seja, 65% das pessoas, em média, nos Estados Unidos, tem, são proprietárias das suas moradias. E 35%... A Ludo. Em São Francisco, isso é praticamente o inverso exato. Tá? Então, a gente tem uma situação onde dois terços da população são inquilinos. E, quando a gente fala de violações, a gente entende que esses prédios eles são construídos, esses lugares que a gente viu, e são propriedades de empresas, muitas vezes grandes corporações que têm centenas desses prédios por aí espalhados, às vezes são menores, né, um ou dois, ou apenas um proprietário individual, mas a questão é que, é, nesse tipo de lugares, é feito zero manutenção, o investimento... A, a função disso é fazer esse investimento, extrair renda da propriedade da terra, que é né, uma forma histórica, de se, a mais antiga forma de se obter dinheiro pela exclusão das pessoas e fazer zero investimento. Então, você entra nesses prédios, estão totalmente caindo aos pedaços, as, sabe, não, às vezes você não recebe água no último apartamento, pode reclamar, vai para a justiça, aquelas, as pessoas acabam cuidando da própria moradia, ainda assim pagando aluguel etc. E muitos desses lugares, inclusive, não pagam impostos, evitam pagar taxas, é, é realmente aquela extração de sugar aquilo até o máximo e depois, né, quando aquele prédio cair, já rendeu o que tinha que render. É, esse prédio, em particular, era um conflito enorme e ele tinha muitas dívidas, a gente conseguiu, é, junto com a prefeitura, e a partir de, de escrever propostas para editais, etc., o, a gente conseguiu absorver aquele prédio. Certo? Ele foi é, vendido para o Land Trust, financiado, um financiamento posterior, é, favorecido pela cidade, pela prefeitura de São Francisco, e com uma entidade de crédito pública. É, não é exatamente pública, mas é o mais parecido que nós temos lá, crédito público, são uma cooperativa de crédito, um banco cooperativo, digamos. Né? É, e, a partir desse processo que foi feito em Chinatown, a gente conseguiu constituir uma cooperativa e aí foi o um modelo do, do termo territorial coletivo. Né? Ou seja, ele, a, gente usava, a expressão que a gente usava ali é que o termo territorial coletivo, o SFCLT, passava a ser dono da terra e essa cooperativa que estava sendo formada... Passaria a ser proprietária das unidades. Inicialmente eles não eram, tá? Inicialmente eles eram inquilinos mesmo, porque deve ter sido toda uma fase de transição. Essas pessoas simplesmente continuaram pagando o mesmo aluguel que pagavam, só que em vez de pagar para um proprietário, estavam pagando para o termo territorial coletivo enquanto essa transição é, funcionava, certo? Então, cada cobertado é proprietário do seu apartamento. A gente usava uma analogia dizendo que a gente é dono do estacionamento no qual você tem o direito a permanentemente estacionar a sua casa. A casa sempre vai ser sua, mas o lugar aonde ela fica é do, do termo territorial coletivo. Essa era um pouco a analogia que a gente usava para explicar aquilo. É, enfim, essa compra foi financiada por alguns programas similares, até, é, e por isso que eu digo que ela era uma coisa que serviria para programas similares ao quando existia Minha Casa Minha Vida, ou até programas do tipo do que faz o CTHU, que são no estado de São Paulo enfim, é, programas de moradia social. Ele, ele, através disso, a gente conseguiu algum dinheiro, como o Land Trust o Termo Territorial Coletivo sendo o tomador de financiamento e repassava isso a cooperativa uma vez formada, ela paga uma taxa administrativa ao Termo Territorial Coletivo para manter a estrutura que precisa, né de contador enfim, a parte burocrática e um aluguel pelo terreno para quê? porque a função disso, a função disso é possibilitar que o, primeiro que a estrutura do do termo territorial coletivo se mantenha, ajuda isso a financiar futuros empreendimentos e vai criando um certo caixa. Tudo isso, evidentemente, feito de uma forma que é: você fala, ah, mas vai ter que pagar um aluguel. Vai pagar, sim, mas a pessoa vai ter é, é muito baixo. O valor disso em relação, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas era uma coisa que chegava, não chegava a 10% do que era o aluguel. Normal que essas pessoas estavam pagando. mas E que, através disso, elas tinham essa série de garantias. Aí, eu vou passar a minha apresentação para o site do, do próprio São Francisco, porque eu acho que é a melhor forma da gente ver como isso é hoje, tá? Eu achei mais fácil navegar pelo, pelo site do que. Vocês estão vendo ainda, né? Vocês estão vendo meu navegador, é isso? Ô, Juan, a gente está vendo ainda a apresentação. Ah, tá. Então, deixa eu ver como é que eu faço aqui para sair daqui. Agora estou eu e agora vou eu de novo. Tá. Agora sim, né? sim agora site isso bom esse é o site do a entrada do São Francisco Militar eles conta um pouco a história que eu contei aqui é, explica o que o que seria tudo isso né e todos os, os novos prédios que foram adquiridos eu vou mostrar agora daqui a pouco e aqui o que eu acho interessante é a gente chegar na questão e a gente começou com aquele prédio inicial hoje é... São todos esses aqui, para vocês terem uma ideia. E todos eles, vocês vão ver, as fotos estão lindos, bonitos, maravilhosos, porque agora eles são parte do termo territorial coletivo, eles parecem os prédios de bacana que tem por ali, mas eram prédios dilapidados, assim, é, de uma forma. É, é difícil de narrar, eu não consegui encontrar fotos de interiores, mas. É, é, é, é difícil de acreditar que uma coisa dessas aconteça e sejam assim os lugares onde as pessoas moram numa cidade tão rica como São Francisco. Então, esses prédios que foram sendo adquiridos, ele, se você clica em cada um deles, ele explica o que que foi. Né? Então, como é que ele foi, que que ele converteu. Então, nesse caso, antes eram 40 unidades de aluguel especulativo. É, hoje são 30 Moradores permanentes 95 a deles são pessoas que eles chamam lá de People of Color, Black, é, pretos indígenas e outras pessoas de cor que é o que se usa ali para se definir qualquer pessoa não branca. Tá. É, e, e para você ter uma ideia, eu, apesar de ser branquíssimo, nos Estados Unidos era uma pessoa não branca pelo fato de ser latino, tá. Então é... As construções do que sejam a raça, etc., só vem provar que são construções sociais estabelecidas e que elas podem variar de um lugar para outro. Então, esse prédio, ele era um aluguel e ele estava para ser reconvertido num, em, em um condomínio de bacana. Aí a gente conseguiu fazer essa intervenção e transformar nesse tipo de lugar. Muitos desses lugares são menores, tá? então eles têm, eles vão de todo tipo de de moradia, que são três seguidos. É, enfim, é só para dar uma ideia de como isso foi crescendo e chegando até hoje. Então, o, a coisa básica, esse aqui foi o primeiro de todos, era esse aqui, que vocês já viram antes, né o, é esse daqui, e é, como eles vão crescendo. Como é que ele vai crescendo, como é que isso vai acontecendo? Geralmente, é, este daqui, azul, essa era ela já era uma cooperativa, era uma espécie tradicional quase de uma república de pessoas que passavam para ali, era uma casa coletiva, eu não sei como chamar isso, e que em algum momento entrou em conflito com o proprietário, depois de cerca de 30, 40 anos. Era uma casa até famosa na cidade, né? porque era um lugar de ativistas, enfim. Era um lugar E aí foi um dos lugares que eles vieram procurar o termo territorial coletivo, é para discutir como é que se como é que eles poderiam tirar né, essa propriedade de resolver esses problemas, então a gente foi dando essa orientação. Geralmente, como é que acontece esse processo? É, a gente tem, tinha né na época, eu estou afastado daquilo faz mais de dez anos, mas ainda sinto assim, um certo vínculo emocional, digamos, mas não tenho relação nenhuma, e hoje eu não falo em nome do termo territorial coletivo, é importante isso mas é, as pessoas vêm te procurar, as, as entidades, os, as, é, os prédios, né, os moradores dos prédios, ao ouvirem falar, eles um caminho muito comum é que eles procuram o um sindicato de inquilinos porque, ou uma rede de defesa contra despejos, que existe também. porque que isso? Geralmente, a pessoa está ameaçada de despejo, tem problemas, vai lá, ah, eu pago aluguel, tal, tal, tal, o proprietário não cuida disso, não cuida daquilo, e aí ele vai atrás de alguém que possa ajudar a resolver. E, através disso, entra em contato com várias alternativas. Quando a gente identificava um lugar onde isso era possível, iniciava-se todo esse trabalho junto à prefeitura, aí você levantava, que é uma coisa muito parecida e era um paralelo. Eu sempre que estava lá fazia esses... Né? Eu sempre tive o interesse de trazer o que eram as experiências de luta pela moradia do Brasil para lá e o que servia de lá, o que pode ser aplicado aqui. Ali... A gente é muito parecido ao que o MTST faz em São Paulo, por exemplo, que é identificar áreas com dívidas perante a prefeitura, né? lugares que não pagam, etc., porque, muitas vezes, esses lugares estão... É, é um abuso de lei o que esses proprietários fazem, e aí você consegue é, criar condições aqui via ocupações. A gente começou, inclusive, na época que eu estava lá, a se falar de ocupações, de, de moradias abandonadas, etc., é, como uma forma de, de... E veio um pouco disso, desse trabalho, de explicar como eram as ocupações aqui é, no Brasil. Né? E a nossa ideia, um pouco, era quando você encontrava um lugar propício, onde existia uma série... Conversava-se com a prefeitura, a gente chegava a entender que ali existia uma viabilidade financeira de se adquirir aquele lugar. Corria-se atrás do recurso e você já ia constituindo uma associação de moradores, ou seja, era um processo lento, né? porque você tinha é, não eram pessoas que não tinham nenhum título sobre aquela propriedade zero são inquilinos e, e aí a gente já constituiu uma associação primeiro para ajudar a defender perante o proprietário né já como uma associação dos moradores né, do, do endereço tal que era o embrião da cooperativa. É uma forma já das pessoas começarem a resolver problemas que existiam, a discutir, porque a gente também é uma coisa que eu acho que é uma experiência comum. Você né? é, fala que a gente desaprendeu a conviver de forma coletiva. A gente desaprendeu porque a assim, história da humanidade a gente sempre viveu em arranjos de alguma forma coletivos, né? já sejam famílias extensas, já sejam... É, formas mais amplas ainda e a gente conforme foi se reduzindo e tal a gente cada vez mais uma sociedade cada vez mais individualista e individualizante é, você passa a ter dificuldades de convivência realmente de você entender, começar a lidar com essa eterna negociação que é o outro conviver com o outro é uma eterna negociação e já seja num casamento já seja numa família, já seja num prédio já seja num bairro é uma negociação de limites, de necessidades comuns, de necessidades individuais, frente a necessidades comuns, e aí é onde sempre acaba residindo muitos dos problemas, né? a dificuldade que a gente tem para se adaptar às estruturas coletivas, porque todo mundo tem a ideia, eu quero a minha casa, minha casa é minha, ninguém dá palpite, eu não falo nada, esse é o meu apartamento, eu quero poder vender, etc. E aí... Você entra nessa situação que você vai formar uma cooperativa, você vai dar um título de propriedade para essa pessoa, você vai passar a explicar e vai explicar que, sim, ela pode herdar, ou seja, passar adiante a herança daquilo e pode vender. Só não vai poder vender pelo preço de mercado. Por quê? Porque ela não vai poder vender a terra. Ela vai poder vender a parte que é dela. E essa venda, inclusive, ela é controlada quando você entra por uma forma na fórmula de valorização, ou seja, porque você para entrar, você vai pagar, você vai comprar aqui, né? você vai com financiamentos, condições, ou seja, é feito para não impedir que as pessoas. Né? A ideia é conseguir que as pessoas adquiram aquela propriedade, né? a partir de nada. E, e aí, o que você consegue a partir daqui? Você consegue, primeiro, essa, essa ideia de criar esses arranjos coletivos que muitas vezes acaba até se transformando transportando para outros lados da vida. Né? Então, você tem experiências aonde cooperativas de moradia dão origem a cooperativas de trabalho e você tem vice-versa, né? situações aonde outro tipo de cooperativas ou de sindicatos ou de... dão origem a cooperativas de moradia. Mas o que é importante assim é que essa fase de adaptação a esse discutir coletivamente e resolver coletivamente os problemas é talvez a fase mais delicada dessa transição é a fase onde quando né com o tempo quando você adquire essa é, esse traquejo de como ir fazendo vai aprendendo de uns eus e aí inclusive aí aonde é os moradores de um prédio são muito é, importantes em ajudar na formação do próximo né a gente sempre falava que não não é uma questão de chegarem ali pessoas diplomadas e com é, a fala dessas pessoas vai ter muito menos é, reverberação e ressonância do que de alguém que vive ou viveu a mesma situação. Então esse esse esse sempre incorporar as cooperativas existentes. Eu vou fechar essa esse vídeo aqui essa apresentação. E é é muito importante nesse sentido porque ela vai dar é, o que é essa dificuldade maior que é que as pessoas comecem a entender é, o que é, às vezes, difícil, né? como é que se dá esse misto de propriedade privada e propriedade coletiva, que é o termo territorial coletivo. Né? Ele, é um, ele tem um pé em cada um dos desses lugares, mas o que ele tem de diferente é que, essa propriedade individual, que garante a pessoa, a sua moradia, o seu direito mais básico, talvez, né, dentro dos direitos materiais das pessoas, o direito de ter um lugar onde morar, ele se dá dentro de um mundo onde isso tem que respeitar uma série de interesses coletivos e não pode se sobrepor a eles. E, e aí essa experiência, o que eu sempre dizia, acho que foi a raiz da nossa conversa com, com você do tema territorial, é que eu sempre via... Desde que eu voltei para o Brasil, em 2010, eu falei, cara, não sei como é que isso poderia. Eu vim morar em Ubatuba, que é uma cidade com é, problemas próprios, diferentes, mas não tem uma situação onde, ainda naquele momento, eu pudesse identificar como é que esse termo territorial coletivo poderia ser aplicado aqui. É, mais em cidades grandes, eu sempre me remito um pouco à cidade de São Paulo, que é de onde eu sou, originalmente. É... Por exemplo, no meu bairro, sul do Bexiga, existem, pela última contagem, em assim, torno da casa da, da, da minha mãe, umas 10 ocupações de, de prédios distintos. Né? É, e aí a gente eu sempre pensei bom aqui como é que isso se resolveria porque se você simplesmente pegar esses prédios e conseguir de alguma forma desapropriar e para cada uma daquelas pessoas daquele para cada apartamento o seu título de propriedade a sua parte ideal num condomínio de tarará, tarará, e você alimenta o ciclo especulativo de novo quero o que acontece nas cooperativas? Criadas, por exemplo, em Nova York, nos anos 1930, 1940, a pessoa recebe aquilo dentro de um arranjo X e vende no mercado. Ou seja, imediatamente o que entrou para ser moradia de baixa renda, num processo de valorização de um bairro ela imediatamente pula para fora daquilo e fala ah, vou vender aqui e vou comprar um terreno e reentrar no ciclo de especulação imobiliária. Então, essa era a grande... Eu sempre acho que né acho que todos vocês são conscientes disso, o grande pulo do gato da ideia do TTC é, é que ela, ela se transforma nessa ferramenta de impedir a especulação. E isso é uma coisa que eu sempre vi muito viável para essas ocupações do centro de São Paulo, é, seguindo esse tipo de modelos. Né? Você precisaria, evidentemente, de apoio financeiro governamental, que, que esperemos que, a partir do ano que vem, tenhamos uma mudança no sentido de para onde vai né? os gastos públicos do nosso país e como são usados. Mas é, é, é aí que eu vejo essa possibilidade do, desse modelo de termo territorial coletivo aplicado diretamente a prédios, é, ter um impacto importante aqui no Brasil, porque os modelos que a gente tem visto até agora são de comunidades é, de residências unifamiliares, né? em, em geral. É, pode ter até algum sobrado, duas, três moradias e tal, mas não é, é o, o centro do que tem, do que eu tenho visto, que vocês têm conseguido aplicar por aí. Então, eu acho que eu já falei aí demais, eu vou encerrar por aqui, eu deixo o meu contato, vou... bom, o pessoal tem, mas se quiserem eu vou colocar no chat, e se alguém tiver interesse em conhecer algumas outras coisas e tal, fiquem à vontade. Então, era isso o que basicamente queria iniciar a apresentação e fico aí à disposição de para resolver dúvidas, perguntas, comentários. Mas deixa eu te perguntar, Juan, é... como é que foi feito o controle né, de tudo isso que você falou, das moradias... Do acesso à moradia, como era feito o controle de, de venda e repasse para uma outra família, como é que isso se mantém até hoje? Se mantém funcionando, está crescendo? Essa parte você não, não passou para a gente. Eu sei que você, tá, você falou que está 10 anos fora de lá, mas eu acredito que você uhum. acompanha bem. Uhum. Então eu queria então, saber como é que está crescendo, como é que está a situação lá. O controle por lá. que você quer dizer é a é assinatura, ou seja, na hora de assinar um contrato, uma pessoa for comprar um apartamento, ela vai pegar toda aquela documentação, né, que tem a matrícula ou né, documentos, e ali vai constar que essa é, dentro da própria matrícula do deed, que é, o, é essa situação peculiar. Então, a pessoa não vai simplesmente poder nunca conseguir vender isso no mercado para um comprador aleatório. Quem vier vai, vai já, vai, já vai ver, porque aquilo não é, não é vendível, não dá para você fazer porque está inscrito isso na matrícula do imóvel. Ele não, não vai poder. Então, esse é o primeiro controle. E o segundo é que na própria constituição da própria cooperativa, e quando você entra, você compra, você assina todas essas documentações, todos esses contratos. Isso talvez a gente não tenha experiência, mas... É, documentação e contratos nos Estados Unidos é uma coisa muito séria e muito difícil de você fugir dela, muito difícil, ou seja, você tem que ter muito... Então, você ao assinar esses contratos, você está lá morando no seu apartamento e fala, ah, eu preciso sair pela razão que seja, eu vou colocar a venda. Não é como você faz isso hoje, no seu lugar, você pega e coloca, ah, vou botar aí um, um anúncio no Zap Móveis, no OLX e vou vender meu apartamento. Não porque o que vai porque você sabe que você não vai vender por preço de mercado você tem um preço você vai saber qual é o preço disso e aí você vai informar a cooperativa de que você está se desfazendo da sua unidade a própria cooperativa vai encontrar alguém porque o que não tem o que não tem é falta de pessoas precisando procurando e que cumprem os critérios do que aquilo do que a, né do que a cooperativa deseja então então, o próprio Land Trust, que como a gente diz nada, a land trust Trust mais é que uma entidade que administra eh, presta serviços para cada uma uma dessas cooperativas. Cada uma uma cooperativas é uma entidade jurídica própria, tem o seu próprio CNPJ não é okay, CNPJ, mas enfim, todas. E ela, o, o Land Trust, okay, okay, okay, okay, presta serviços para essa né, por aquilo que eu falei, aquela taxa que eles pagam, etc. E a partir de... Estou interessado. A própria cooperativa vai entrar em contato, a gente vai entrar em contato com os serviços sociais da cidade, porque tem as listas de espera, tem to... a mesma coisa aqui no Brasil. Se você for, for aqui em Ubatuba, as listas de espera do CDHU é enorme tem uma construção acontecendo, você tem um monte de gente esperando pela moradia social. Se você tem acesso àquelas listas, identifica pessoas que podem via, aí, pronto, a transferência praticamente... Então, o mercado não entra. Ele não aparece na equação, porque não dá tempo, não dá, tempo, não dá dinheiro. Né? Então, se, se, qual é o interesse do mercado em, faz, em entrar numa negociação na qual não vai... Porque não tem como. A propriedade foi dividida, ela foi desmembrada. Então, você não vai poder vender aquilo que você não tem. E aí você fica... É, é, o controle é meio... A partir do momento que você entra naquele esquema, você já não vai conseguir sair, porque você os, né, voluntariamente os direitos sobre a terra. Não sei se isso esclareceu. Muito, e cresceu, muito... continuou crescendo. Quando eu saí de lá eram dois prédios que a gente tinha. Hoje, eu... eles tinham lá hoje são acho que 12, 14, e tem mais dois agora para entrar, então. Foi crescendo a um ritmo, eu diria aí de duas propriedades por ano, né, de lá para cá, mais ou menos, né? Pouco menos. Mas continua crescendo. Sim, sim, foi foi bem esclarecedor e assim. Eu fui direto logo à a pergunta que acredito que outras pessoas também querem perguntar. Eu sou muito curiosa eu falo para caramba também. Né? Eu queria te agradecer pela sua fala sobre a analogia casa-carro-estacionamento. Foi perfeita. Encaixou, como eu costumo dizer, com o dedo no nariz. Entendeu? A analogia foi assim, perfeita. Porque é um carro realmente... sem roda, né porque não dá para levar ele para outro lugar. Tu... É... Mas a, é por isso que eu estou falando, a analogia foi assim, perfeita, porque Porque realmente no estacionamento você é dono só do carro, não do chão ali. Ficou bem, bem claro, eu acredito que dá para esclarecer é, é, os moradores, né, de uma forma geral, como a, a Tarsila e, e a Tereza e o Felipe já falaram, a gente é uma cooperativa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro que é piloto, está sendo piloto. Então, as pessoas não entendem ainda muito bem todo esse processo. A gente ainda está num processo caminhando. É, muitas pessoas, muitos moradores aqui, nós somos 70 casas, ainda não entenderam. E essa analogia eu vou levar, vou deixar ela bem bem anotada aqui para ir para o nosso controle. Te agradecer imensamente o seu tempo, a oportunidade de estar falando de estar explicando, de claro. estar trazendo coisas novas para a gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Oi, Juan. Eu queria muito saber o seguinte, quer dizer, a cooperativa é de cada imóvel, né? é para os moradores daquele imóvel. Agora, o TTC ele é do conjunto dos imóveis, é isso? Não apenas. Não apenas não apenas sim mas não apenas ele é, é o TTC ele ele é dos seus associados na realidade E aí os associados são o cada um daqueles imóveis eles não são donos do TTC mas todos eles indicam um representante no conselho diretivo do TTC e os outros representantes são indicados por outras entidades. Então, existem aí cerca de 20 entidades apoiadoras de luta da moradia, grupos de imigrantes, etc., que cada um indica representantes nesse conselho administrativo, em uma série de conselhos. Então, é, o TTC não é uma cooperativa, ele é o que nos Estados Unidos é simplesmente definido como non-profit, uma, né, uma, uma entidade sem ânimo de lucro, de utilidade pública, e ela tem que se submeter a uma série de regras né, do, do, do governo dos Estados Unidos em relação a como as suas entidades devem funcionar mas ele não tem um dono e ele não pode se dissolver e simplesmente vender dentro dos seus próprios estatutos. Sua... Antes, se eu chegar a uma situação de dissolução, por razão que for, etc., tem que dar um encaminhamento que preserve esse sentido. Ali. O TTC não pode legalmente, em nenhum momento, se dissolver e vender aquelas propriedades. É uma coisa parecida com o que ocorre no Brasil com a lei de fundações. As fundações, elas quando elas... Se desfazem, elas não podem simplesmente vender os seus, uh, os seus bens, né? é, sejam móveis ou imóveis, ela tem que transferir para uma entidade uh, que tenha um objetivo semelhante. Né? Eu estou simplificando muito a questão, mas então é isso que acontece no TTC, o que tem cada um daqueles imóveis eles têm assento uh, na mesa é diretora. O uh, do, do TTC. Do TTC né? Então, a relação é só essa, não tem outra relação entre a cooperativa e o TTC. Não, não tem outra relação. A cooperativa, cooperativa cooperativa é totalmente autônoma. Sim. Sim. Ela, ela vai tomar todas as suas suas Ela que vai vai o que quer quer querem querem pintar prédio um prédio inteiro de sete sete diferentes, querem... querem, no, aí é, é a cooperativa tem poder absoluto sobre o no, no, faz no, no, só tem uma exceção: ela não vai poder. A, a cooperativa tem poder absoluto, o cooperado não, porque cada cooperado vai ter que participar dentro da cooperativa e ele tem a direito até de vender naquelas condições que eu falei. Então, mas as limitações legais para que o. o... Eu ainda não sei de nenhum caso, eu sempre falo que vai aparecer em algum caso de alguém que vai conseguir burlar todo esse esquema, de alguma forma que sempre aparece. Né? Mas é muito difícil, porque foi construído, depois de muitos anos né, de trabalho, e a constituição do, do Land Trust em São Francisco foi um trabalho de pesquisa muito amplo e de vários anos, de várias entidades que trabalhavam no mundo da moradia. Então, a coisa já foi trazida meio que amarradinha, jeito com, né, com muita seriedade no trabalho e dentro do, do que se tinha né, naquele momento, que é também um histórico já de conhecimento de como funcionavam os termos territoriais coletivos, rurais, né, mas que já trazia toda essa experiência e isso foi possível reproduzir. E, existem, então, várias entidades é, com propriedade de prédios por exemplo, pode pode existir não apenas um TTC, mas pode existir alguns sim, TTC Sim, sim, sim, sim. Se for constituído de fato, é difícil de acontecer numa mesma cidade, por exemplo, São Francisco, mas poderia aparecer um TTC alternativo ah, e que fosse isso. independente totalmente desse e criasse Perfeito, não tem nem teria que ter outro nome. Não poderia chamar termo territorial coletivo de São Francisco, porque já o nome já foi, mas, mas de fato, existem algum existe um da área da Bahia, né? a Bahia de São Francisco, que é como se tivéssemos o TTC do Rio de Janeiro e o TTC da Bahia de Guanabá. É. É, e aí pegasse Niterói, sei lá, fosse ir pegando outros lugares. Então, é, não, ele não é exclusivo, ele não tem nenhum direito a ser exclusivo, mas o que acaba acontecendo é, pela própria experiência que já existe, quando existe um lugar que está no interesse de se transformar numa cooperativa nos termos de um TTC, geralmente vem já em busca do, do que já existe, né? Ok, obrigada, foi uma experiência muito interessante, bem legal. Obrigado. <risos> obrigada. Obrigado. Beleza, legal, gente. É, acho que é importante esclarecer que, bom, é, nos Estados Unidos existem vários arranjos possíveis para os TTCs funcionarem, né? Então, o arranjo de São Francisco é, é um arranjo bem específico, interessante, eu não tinha tido contato, mas essa parceria com cooperativas me parece ser especialmente importante para TTCs que crescem em escala, né? Então TTCs que passam a ter muitos prédios, você ter cooperativas independentes é uma forma de manter aí a mobilização, a participação das pessoas na própria gestão é, comum, né? Então muito interessante entender como o TTC é flexível mesmo para ter vários arranjos diferentes. É, Felipe, eu acho. Que é só, eu ia... só queria acrescentar uhum. nesse nesse ponto, né? Também das cooperativas destacando que Todas essas figuras que o Juan está falando para a gente, então a figura do trust, a figura das cooperativas, isso tudo ele está se referindo ao direito norte-americano, né? E ele é substancialmente diferente do direito brasileiro, então essas figuras, embora existam cooperativas lá e cooperativas aqui, num primeiro momento a gente pode pensar que são a mesma coisa e tal, mas não são são regimes jurídicos bastante diferentes, o próprio regime do trust, enfim, então uh, sempre, é, a gente sempre aprende muito com essas experiências e depois sempre fica o desafio da gente conseguir traduzir, entre aspas, essas experiências para o direito brasileiro, para as conformações institucionais brasileiras, enfim, que é algo que a gente vem fazendo aí também ao longo dos anos. Isso aí, é, eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, né? Primeiro, assim, achei muito interessante quer dizer, toda a fala do, do Juan, mas um aspecto é, que eu acho muito importante foi me preocupando é a gente reaprender a viver em coletivo. Né? Como você falou, a gente é, foi desaprendendo isso e acho que o TTC impõe esse desafio e que a gente não pode fugir dele, porque acho que acaba que muitas vezes a gente vai buscando é, soluções para tentar fugir do conflito e que, quando, na verdade, a gente tem que debater e discutir essa vivência em coletivo. Mas aí eu pergunto, porque é, quando a gente, o que eu venho aprendendo, estudando sobre o TTC, é, a gente vem pensando, quer dizer, eu pelo menos vim imaginando que você teria, no caso do Brasil, um TTC por cada, por exemplo, se fosse uma ex, né ou uma comunidade, uma ocupação. é o que eu vim, e você colocou um modelo, que na verdade você tem umas cooperativas, que aqui talvez fosse como uma associação, né? e uma outra entidade que seria a proprietária, que gerenciaria vários, né? e que tem uma coisa importante, que vai acumulando uma experiência, repassando essa experiência. É, mas você acha que isso também facilita o fato de ter um, um terceiro, uma, uma outra entidade que congrega todas as cooperativas ou associações? Isso facilita um pouco a, a você, por exemplo, não desvirtuar o TTC, não deixar que, que tenha... É, uma outra finalidade, um desuso né? e mesmo esses conflitos que, que possam ocorrer de, de convivência isso talvez possa ser um fator importante ou... eu acredito que sim eu acho que é importante é, é depende muito do tamanho da escala das coisas né isso não dá nunca para transmitir é, uma experiência para outra às vezes até no mesmo bairro né cada um daqueles prédios é uma situação diferente por exemplo, aquele primeiro, que é uma experiência muito desafiadora, porque era uma população de pessoas de idade, de origem chinesa, a maioria deles não falava inglês. Mas... Agora, a gente trabalhava com uma entidade comunitária de Chinatown, então a gente tinha. Então não dá nunca para transferir para outro. Mas o que, que o TTC ajuda nesse caso? É... é que ele retira a possibilidade daquela cooperativa, que pode ser de, por exemplo, oito, dez unidades, um prédio menor, um prédio de seis temos alguns ali que são de três ou quatro então de que ele decida coletivamente vender o prédio inteiro porque recebe uma oferta interessante que para os oito moradores que estão ali é legal e aí por que isso tem um problema um impacto social muito grande porque aquilo foi adquirido com recursos públicos ou financiados de alguma forma, né? Ali houve um investimento coletivo, seja via Estado, seja via o que for, teve. Um e aí, mesmo que seja uma decisão coletiva dessas dez pessoas, elas não iniciaram aquilo sozinhas. Houve um investimento da sociedade naquilo, então há um interesse da sociedade que aquilo permaneça. Então, mesmo que essas dez pessoas decidam vender, elas podem vender todas as unidades. Aquilo continua permanentemente sendo terra não vendível. E aí, então, eu acho que isso, nesse sentido, ela ajuda na própria permanência, porque as, é, se houverem mudanças, né um caso assim, hipotético que não vai se dar, mas que todo mundo resolvesse mudar e quisessem vender e ganhar uma bolada em cima disso, não iam conseguir. O que eles iam conseguir era uma remuneração justa, eles iam ganhar dinheiro em cima do que elas colocaram ali. Iam ir para uma outra situação e beleza. Mas aquilo tem que continuar cumprindo com o que, o que aqui no Brasil a gente chamaria de função social da propriedade. Né? É, tem que cumprir com a sua função social, que é para aquilo que ela foi criada. Então, então é, o termo ajuda nesse sentido. Tem, um, tem alguém de fora e não é uma pessoa, né? porque ali o próprio termo, é, o conselho diretivo dele é composto de, de entidades, organizações, indivíduos, ou seja, existe todo um... Um ecossistema ali que não vai deixar que aquilo desande. Então, nesse sentido, eu acho muito importante esse modelo de, de centralização, de trazer esse novo ator que é um, né, essa associação, esse um termo territorial coletivo, porque ele ajuda exatamente a impedir né, que, que, por qualquer circunstância, porque a função fundamental ali é isso é garantir o acesso a moradia a um custo razoável. Essa é a função básica, e isso não pode deixar de acontecer, porque desvirtuaria todo o trabalho dele, e aí, né, as consequências disso, é sempre uma bola de neve. Entendi, obrigado. É, eu queria só tomar liberdade, já que eu sei que Eduardo é advogado, enfim, ah, só para dialogar. Eduardo, é, semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que traz a figura do Trust para o Brasil. Uh, um projeto super inovador aí, é, que está indo para o Senado agora, enfim, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar no cenário das eleições, talvez seja algo aí para ser visto nos próximos anos, mas uh, temos agora alguma perspectiva de ter essa figura do Trust, de ter a possibilidade de ter essa organização uh, que fique, se torna proprietária, defendendo interesses de outras pessoas e com esse caráter aí Perpétuo que a gente observa nessas experiências que o Juan trouxe para a gente e em várias outras que a gente estuda aqui. Então... Não sei se posso mais já um, fazendo sobre você falou sobre finance sobre as cooperativas, né? Eu fico curioso como é que funciona o, o financiamento delas e como você pensa numa proposta de financiamento assim para o CLT no Brasil para as associações, para para manutenção dos, dos das residências. No Brasil tem que ter um programa, se isso virar um projeto, através de projetos de lei e for entendido no Brasil como uma forma viável de garantir moradia a preços justos de uma forma né, que se projete no tempo, é só com investimento público. Nos Estados Unidos também houve investimento público. Esses lugares são adquiridos muitas vezes em troca de impostos devidos, por exemplo. Né? Ele é expropriado a partir... Como é que ele foi expropriado? Porque a cidade abriu mão de cobrar os seus impostos. Ela transformou aqueles impostos que ela receber e falou: tá, tá, você perdeu a sua propriedade, porque você e eu vou passar para quem? Então é só um arranjo. Mas a Tarsila não dá para traduzir a forma legal de como as coisas funcionam nos Estados Unidos para cá. Então, esse financiamento para os casos, eu não vejo aqui, porque eu não vejo um movimento forte, por exemplo, como existe de fato nos Estados Unidos, de cooperativas de crédito. Bancos, bancos socializados, digamos, que são privados, mas são cooperativas de crédito. É um banco que é uma cooperativa. Existe aqui né, uma vinculada aí ao agronegócio do Paraná. O... Acho que no sul tem mais, né? Do sul tem, aqui. Sul tem bastante. Tem o Cicred, etc. São cooperativas de crédito. E se você tiver acesso a ela, melhor do que um banco. É, enfim, é uma coisa muito interessante. Mas aqui no Brasil eu não vejo muito é, nenhuma forma porque de fato é o que acaba acontecendo para a moradia social no Brasil em qualquer lugar do mundo, desculpa, porque é a moradia que ela não visa o lucro e, portanto, o capital privado tem zero interesse. <risos> zero. Não é o interesse deles, é o lucro. Se você retira o lucro da equação, o capital privado pula fora. Não. Não tenho mais limpo, fazer casa para pobre? Não, estou fora. Não é, não é esse meu interesse. Eu faço casa para pobre quando minha casa, minha vida, me garante o meu lucro como construtor, como não sei o que e tal, e exige. Tá? Ah, Aí você consegue, mas você não vai ver incorporadoras e tal. Então é investimento público. Resumindo, direto ou indireto, né? seja via subsídios, incentivos fiscais, mas sem investimento público, de fato, em lugar nenhum do mundo, a moradia social pode funcionar. porque Por isso, porque o, o, o, o privado não tem interesse naquilo que não dá lucro. Perfeito. Juan, é, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a sessão de perguntas. Então, te agradeço muito, Juan. Pessoal, Adeus. eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Eu gostaria que vocês me encaminhassem depois dessa essa questão do plano diretor de São João do Meriti Aqui em Ubatuba a gente está em processo de revisão do nosso plano diretor. Obrigado, boa noite, bom trabalho para vocês. Juan, além de te agradecer e bater palma coletiva, eu queria pedir que todo mundo ligue sua câmera. Vamos tirar uma foto junto do Juan? Um, dois, três e já. Mais uma, que tem gente ainda abrindo. Um, dois, três e já. Beleza. Obrigada, Juan. Valeu, gente. Obrigado, boa noite, bom trabalho para vocês. Valeu, valeu, Juan.